e vou fazer dois pontos altos fechados juntos, pegando um em cada ponto, tá? Então aqui ó no ponto seguinte o um ponto alto sem terminar e aqui no ponto seguinte um ponto alto sem terminar e arremato. A mesma coisa que eu fiz aqui, aqui ó desculpa aqui embaixo, ó, tá? Então aqui eu continuo fazendo ó, até terminar o leque, tá? Ficando assim com quatro pontos aqui ok uma duas três correntinhas eu venho aqui nesse espaço e vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto uma duas três correntinhas então aqui ó entre um ponto alto e outro vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas aqui nesse espaço dois pontos altos nesse mesmo lugar tá então, agora é só repetir novamente a mesma coisa então carreira 9 aqui eu adiantei vou fazer três correntinhas aqui vou pegar um ponto alto sem terminar em cada ponto tá assim ok e arremato todos de uma vez só uma duas três correntinhas aqui nesse espaço dois pontos altos nesse mesmo lugar uma duas três correntinhas nesse próximo espaço dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço ou repetir tá aqui eu já estou repetindo do outro lado aqui que é a mesma coisa tá bom então aqui ó mais dois pontos altos nesse espaço tá aí eu faço uma duas três correntinhas e aqui eu faço meus pontos altos fechados juntos são quatro pontos aqui ok assim aí eu faço uma duas Três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa. Então, aqui eu adi adiantei, faço as três correntinhas, tá? Então, aqui ó, nesse espaço, dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no próximo espaço, dois pontos altos.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 Eu vou repetir novamente a mesma coisa: carreira 11. Aqui eu adiantei. Agora eu faço três correntinhas nesse espaço. Um ponto baixo: uma, duas, três correntinhas no espaço. Um ponto baixo: uma, duas, três correntinhas no espaço. Um ponto baixo: uma, duas, três correntinhas no espaço. Um ponto baixo. Uma duas, três correntinhas no espaço, um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço, um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente carreira doze aqui eu adiantei, faço uma duas três correntinhas, vou pular esse espaço com o seguinte vou fazer um ponto alto. Dois, três pontos altos, uma, duas, três correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas no próximo espaço, vou fazer três pontos altos, esse mesmo espaço, uma, duas, três correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no próximo espaço três pontos altos uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa aqui carreira 13 aqui eu adiantei agora eu vou fazer uma duas três correntinhas ouvir aqui nesse espaço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 eu venho aqui nesse espaço e vou repetir novamente a mesma coisa: dois pontos altos aqui no seguinte, um ponto alto no seguinte, um ponto alto e aqui no seguinte, um ponto alto aqui no espaço. Eu faço mais dois pontos altos: uma, duas, três correntinhas, e aqui eu vou repetir mais uma vez: dois pontos altos no espaço. Aqui eu faço três pontos altos, um ponto alto para cada e aqui no espaço mais dois pontos altos. Aí eu faço as três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente a mesma coisa. Carreira 14. Aqui eu adiantei, faço uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, eu pulo um, ponto no seguinte, faço um ponto alto aqui no seguinte, dois, e aqui no seguinte, três pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas, eu venho aqui nesse espaço e vou fazer aqui um ponto alto, dois, três pontos altos uma duas três correntinhas eu pulo aqui um dois aqui no terceiro vou fazer um ponto alto aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos uma duas três correntinhas aqui no espaço faço três pontos altos uma duas três correntinhas pulo 12 um, aqui no terceiro um ponto alto no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos uma duas três correntinhas pulo um aqui no seguinte faço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui vou repetir novamente Carreira 15, aqui eu adiantei novamente, faço uma, duas, três correntinhas. Então, aqui ó, nesse espaço ao lado do grupinho, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Eu venho aqui ó, pulo um, dois aqui no terceiro, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas aqui nesse espaço vou fazer um ponto alto novamente mais um ponto alto aqui eu vou repetir um ponto alto para cada ponto são três pontos aqui tá então aqui nesse espaço vou fazer mais dois pontos altos uma duas três correntinhas tá Aqui eu vou pular esse grupinho, vou aqui no espaço seguinte e vou repetir ao contrário agora, tá? Então um ponto alto, dois. Aqui no grupinho de três, eu vou fazer três pontos altos, um para cada ponto. E aqui nesse próximo espaço, eu faço mais dois pontos altos. OK? uma duas três correntinhas aqui nesse ponto alto vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente carreira 16 aqui eu adiantei faço uma duas três correntinhas aqui nessa argolinha eu vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, tá? Aqui no primeiro ponto alto, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Pulo um, vou no seguinte, faço um ponto alto, aqui no seguinte, dois e aqui no seguinte, três pontos altos uma duas três correntinhas aqui nesse espaço eu vou fazer um grupinho de três pontos altos 2 e 3 uma duas três correntinhas Pulo um dois aqui no terceiro um ponto alto aqui no seguinte dois e aqui no seguinte três pontos altos uma duas três correntinhas Pulo um ponto alto, vou aqui no seguinte, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas e aqui na argolinha, um ponto baixo, uma duas, três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente: carreira 17: uma, duas, três correntinhas, um ponto baixo aqui na argolinha, uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas vou pular um ponto alto vou aqui no seguinte faço um ponto baixo uma duas três correntinhas vou vir aqui nesse espaço vou fazer dois pontos altos aqui aqui no ponto alto seguinte vou fazer um ponto alto, Aqui no seguinte, dois, e aqui no seguinte, três pontos altos, aqui no espaço, vou fazer mais dois pontos altos, agora eu vou repetir o que eu fiz aqui. Vou fazer aqui também, uma, duas, três correntinhas, pulo um ponto alto. Vou vir aqui no seguinte e faço um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui nesse espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui na argolinha um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Agora eu venho aqui no ponto alto e vou repetir novamente. Aqui carreira 18, uma, duas, três correntinhas. Eu venho aqui na argolinha um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui na argolinha um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas: venho aqui no primeiro ponto alto, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, pulo um: pulo no seguinte, vou fazer um ponto alto, aqui no seguinte, dois, e aqui no seguinte, três, agora eu vou repetir tudo ao contrário. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, vou no seguinte: um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, então, aqui ó, nesse espaço, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui na argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui na próxima argolinha, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. E aqui vou repetir novamente. Bom, na carreira 19, eu vou voltar essa primeira carreira aqui, ó. Tá? Então aqui eu vou fazer as três correntinhas, ok? Vou vir aqui nessa argolinha, vou fazer um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui na argolinha um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas, aqui na argolinha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 uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntinhas e aqui eu faço novamente tá então aqui eu tenho que ficar com uma duas três quatro cinco seis sete argolinhas ok a mesma coisa que eu fiz aqui tá bom muito lindo esse ponto, né? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!